Olha aí, boina, aqui é a casa, aqui é a instituição. Naquele lado ali são colégios, só escolas. Aqui é o forró, drama, onde tem todas as festas de forró, de palco. Aqui fecha isso aqui tudo. Aqui essa, esse aqui é o centro, é, mas é o centro médio, porque tem o centro principal, que é lá naquela casa amarela. Lá, deixa eu ver se eu amplio aqui para você ver. Lá embaixo, olha. Lá é onde fica o mercado de carne, as feiras, fica tudo lá. Aqui é tudo muito pequeno. Aqui ó, é a delegacia, aí é a delegacia, deixa eu ver se eu diminuo aqui, aqui é a delegacia, tá vendo? Aqui ó, essas casas aqui, deixa eu ver se eu vim pra cá, deixa eu diminuir aqui, boina, aí. Essas casas aqui é tudo de uma irmã só, essa daqui mora o pessoal, aquelas de cima ali aluga, essa daqui é a nossa instituição, vou te mostrar por dentro. Essa daqui é a de Denis A de Denis, ó. Dele tá sem o carro aí. olha aí, como é que é grande. Tá ali, ó. Ah, tá aí o carro dele, ó. Rapaz, eu acho que ele não foi não ainda. Tá aí o carro dele. Ele ia ontem, eu acho que não foi. Então alguma coisa não saiu legal. Aqui como é que é tranquilo, ó. Ali é uma mercearia, um mercadinhozinho pequenininho para quem mora aqui só nessas ruas, entendeu? É muito bonitinho aqui, é lindo. Ali embaixo eu vou lhe mostrar daqui a pouco como é que é. Aqui, ó, é a casa. A gente paga 350 reais nessa casa. Olha aí, ó. Essa árvore foi a gente que plantou. A dona daqui é evangélica, é um amor, Aliete, Uma pessoa incrível. A gente veio trazer uma máquina de lavar pra aqui. Porque às vezes eu deixo as roupas aqui e lavo aqui mesmo. Ó, aqui é uma sala... A gente cortou essa parede, que essa parede ali, ali, tinha uma parede ali, era um quarto. E nós desmanchamos o quarto, fizemos uma sala que a gente dá palestra aqui. Aqui, ó. A gente dá palestras aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma porta, que era a porta da sala e aqui era a porta do quarto. Porque aqui era uma parede, tá vendo, ó? Aqui era uma parede, ó. Tá vendo? E a gente tirou. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a sala, ali é uma entrada de ventilação. Aqui é uma sala... Ó, é grande aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui é um quarto. Aqui é um quarto, ó. Aqui é um quarto. É um quarto bem grande. Era o nosso quarto, a gente morava aqui. três quartos. É. Volta tá dizendo que eram três quartos, agora a gente transformou em dois. Aqui, deixa eu ver aqui. Porque aqui a gente faz tratamentos. Deixa eu ver se eu abro aqui. A janela Porque quando chove Essas janelas de madeira Elas incham Né? Ai Deixa eu abrir aqui Boina, bueno, peraí Aqui, ó Ó Que maravilha Tá vendo, ó Aqui é o ventilador aí no quarto É tudo forrado É tudo forrado Aqui, ó é Essa sala Aqui é o banheiro Ó o banheiro é grande, é bem grande é um banheiro grande aqui já dá pra casa de Denis aqui é um outro quarto que a gente só faz guardar as coisas aí, ó a gente só faz guardar as coisas, tá vendo? aqui é a cozinha que a gente faz os nossos encontros aqui, sopa essas coisas assim, quando a gente se reúne aqui é a, cozinha. a cozinha é muito grande ó, deixa eu filmar a cozinha daqui pra lá ó uma cozinha grande. Aqui é uma área de serviço, que a gente guarda as coisas aí, vai estar instalando a máquina ali de lavar, e aqui ainda tem esse quintal. Tá vendo? E aqui, ó, é tudo tranquilo, aqui tudo é de uma família só. Essa área todinha aí é da dona dessa casa aqui, da família dela. Essa casa é da família dela, essa casa aqui vizinha é da família dela. É assim. Aqui é bem bacana. Vou te mostrar lá o que eu te falei da Do lugar aqui Onde tem Aqui tudo é muito bonito, vou te mostrar a serra Ó, essa de andar também é tudo alugada Aluga em cima e aluga embaixo Ali em cima quem, quem mora é boy Ele vende ovos Ali em cima, paga 350 também Todo mundo aqui, essas casas desse tamanho é 350 Casa grande Ali é a serra que a gente vê da minha casa, tá vendo? Ó? ó, aqui tudo é serra que a gente vê. Lá da nossa casa a gente vê essa serra todinha aí, ó. Tá vendo? Tudo aqui é cercado por serra. Vou mostrar aqui. É aqui é a delegacia, ó. Aqui tudo esse lado aqui todinho são colégios de crianças. Que é a delegacia. É bem tranquila a delegacia aqui, quase não tem ocorrência. É, na verdade, aqui é difícil ter ocorrência, só mais conflitos familiares, né? E um ou outro assalto que tem, mas é, geralmente é quando tem essas festas grandes que vem esses cantores de, de fora, que a cidade fecha. Aqui, ó. Você vai ver aí. te mostrar aqui ó tô andando para ali essa casa aqui também aluga essa casa aqui é muito boa geralmente essa aqui é 450 porque o dono dela é mais careiro do que os outros ele quer alugar no preço das casas de São Paulo porque ele, ele é meio complicado agora é uma casa excelente viu buina ó casa excelente 450 essa casa aqui toda. Olha aí, boina. Aquelas matas que eu fui desse último vídeo aí, é lá, boina, ó. É ali, tá vendo? A gente desceu por lá, ó, descemos por lá. Tá vendo? E aí fomos por ali, atravessamos para aquele lado de lá, nessa mata fechada ali atrás, ó. Tá vendo? Aqui são os fundos dos colégios. Lá da rua, ó lá, da instituição, aqui é o fundo dos colégios, tá vendo? Aqui é assim, é isso que você está vendo aqui a vida inteira. Essa paz aí, essa tranquilidade. Bacana, né? Muito bom. A nossa instituição, essa da Casa Branca aí. tá vendo? Olha lá. Vou mostrar aqui para você ver. Vou subir aqui. E depois vou subir lá no palco do forródromo. Vou subir por aqui. Ó, as escolinhas aí, Buena. É muito bonitinho. É muito bonito mesmo. Aqui, ó. Aqui é onde ficam as barracas. Quando tem as festas, que fecha tudo. O prefeito manda fechar tudo. Aqui fica aqueles barracas que vendem as bebidas. Aquilo e assim. Aí é o forródromo. Ó. Tá vendo? E aqui é onde tudo acontece. As festas grandes. Tá Tá vendo? É assim, ó. Olá, meu amigo. muito bom. Aí, é. presença, meu a aí a casa de Denis. Ali o carro dele parado lá. Eu vou até perguntar se ele viajou ou não. Denis é bacana demais. Boina é gente boa demais. Entendeu? É gente boa. Eu creio é, isso é... aí, Boina, vou finalizar aqui o vídeo. Voltando para a instituição. E deixando aí você nessa cidadezinha bacana que eu, eu amo muito, é bem tranquila. Boina é bem tranquila, bem tranquila mesmo. Olha lá, a mulata ali, <risos> Tá vendo? Essa casa aqui é do boi do, do boy. Ele vende ovo, gente boa demais! Gente boa demais. Ele comprou uma topique e faz frete aí também. Aí é bom. Aqui é a nossa, eu vou entrar para finalizar o vídeo. Aqui é, a gente vai. Tudo aqui é tudo é conhecido, tudo gente boa. o Povo gosta de sentar muito nas portas ali, vai sentar lá. Bom dia, tudo bom. Aí senta nas portas para conversar. Aqui é bom. Você sentou nas portas, faz amizade com a pessoa, bate papo. É bonzinho demais. Ali são os que de ontem ainda, Do ano novo estão lá. Na... Estão na farra ainda, tá vendo a desafinação? Cachaça o que não faz, né, Boina? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa ruinha aqui é que a gente vai lá pra casa. Até lá embaixo é asfaltada. Depois já não é mais que é onde eu moro, que já faz parte de loteamento. Ó. É uma cidade simplesinha, Boina. Bem simples, mas é muito bacana. É bacana de viver, é tranquilo aqui é a igreja de Aliete. na verdade ela é da congregação cristã no Brasil da dona da casa lá que eu te falei entendeu? aqui é do irmão dela gente boa demais essa família é maravilhosa essa família aí é bem tranquila ó. aí é a igreja dela tá vendo? vou mostrar aí pra você vou mostrar a casa dela Vou te mostrar uma casa, boina que com 140 mil você compra, é uma casa não, espetáculo. 140 mil. Você vive no céu, vou te mostrar agora. A gente vai passar, é onde tá aquela mangueirona lá, ué? É uma chácara 140 mil o dono vende. Tô boa toda, maravilhosa. Aqui, aqui é a casa de Aliete que mora ela, a mãe e as irmãs, que... Ficaram todas separadas e vieram todas morar juntas. Só tem mulher morando aqui nessa casa. São todas evangélicas. Da igreja ali, né? Congregação Cristã do Brasil. Ali elas fazem bolo que elas vendem na feira, naquela casinha ali, ó. Aqui também é um bairro chamado Jaconias. Aqui, ó. É. Olha aí, Bui, não é? A casa é que eu tô dizendo, ó. Olha que maravilha. Essa chácara aqui, ó. O cara tá vendendo por 140 mil. Chegou com dinheiro. Olha, um boi no mico. Olha, boi, não ai. deixa eu mostrar aqui, ó. Oh, caraca. Deixa eu ver se eu consigo levar, abrir aqui. Aí, ó. Aí ele, ó. Olha ele que linda. Viu que linda? Olha, boi, nóis. Olha que lindo. Ó. Aí, boina. Deixa eu diminuir aqui para você ver. Aqui, ó. Essa casa aí, ó. Tá vendo? Vende-se aí. Vivenda São Pedro. Aí tem essa casa aqui. E ainda tem aquela ali que é para alguém que vem e fica na casa. Aí. Tá vendo? Olha. Cheia de mangueira aí. que lindo. Aí, ó. 140 mil, Buda. Tá vendo? tranquilo, seguro, lugar seguro, sem perigo nenhum. Esses vizinhos aqui é tudo gente boa, entendeu? aí? que linda. Ali é um pau-brasil, pau-brasil. Aí, boina, 140 mil essa chácara, né? Bacana demais. E aqui a gente vai descer para onde a gente mora e vou parar por aqui porque a minha bateria tá acabando. Bueno. para minha casa aqui é Marli ela mora sozinha aqui ela tem 64 anos, mas ela só gosta de a vida dela é como se fosse de uma adolescente, Marli é essa daqui é uma chácara que foi vendida recentemente para um pastor evangélico aqui, ó foi vendida para o pastor evangélico tá vendo? hoje ali tá a família dele provavelmente filhos, netos, noras genros, não sei o que é assim pastor evangélico às vezes bate às vezes nem às vezes é o povo da igreja que vem ó tá vendo aí e aqui essa área já é assim de mata é onde a gente mora viu que é pertinho é bem pertinho não tem nada longe não pertinho pertinho olha lá onde eu tava mostrando para você aqui ó já é área que eu e Val gosta eu e Val já gosta de ficar aqui a gente não gosta de ficar na cidade a gente que, na cidade a gente já morava A gente saiu de lá para vir para lugarzinho mais simples A gente não queria morar na cidade não A gente queria uma vida de sossego De sossego, 100% sossego Essa casa aí que eu vou lhe mostrar agora tá precisando só de uma ajeitada nela Mas dentro da casa é muito boa, são três quartos Essa primeira casa aqui que eu vou te mostrar Ela está vendendo por 40 mil 40 mil só para você ter uma ideia essa daqui primeira é de Lisete, uma amiga nossa que ela fornece quentinha de vez em quando eu compro quentinha com e eu como para não fazer comida 10 reais a quentinha ela leva lá na minha casa essa aqui aquela rosa ali ó, tá precisando de uma ajeitadinha no muro, né? um reboquinho melhor, uma pintura porque também tá muitos anos sem morar ninguém Entendeu? A moça não mora aqui, não. Ela mora em Aracaju. Tá vendendo por 40 mil. Essa casa aí. Muito bom. Diga, 40 mil. Aqui é assim, ó, boina. É simples, entendeu? Mas aqui é de paz. Aqui é pura paz. Aqui é ar puro. Aqui é natureza. Você tem contato com a natureza. Deixa eu mostrar pra mim. Essa daqui mora um cara sozinho. Ele é agente penitenciário. Ele mora sozinho aqui. Ó, tá precisando de limpeza, tá vendo, ó? tá precisando de limpeza, a casa essa daí ela é muito boa muito boa, são três quartos a casa é toda boa tem esse quintal ali, tem fruteira lá embaixo, tá vendo? e essa aqui do vizinho é de um agente penitenciário gente boa demais e lá, ali é onde a gente mora entendeu? é isso aí beijão